Boa tarde a todos. Pessoal, bem-vindos a mais uma Roda de Conversa Simpress, hoje com o tema Aceleração Digital versus Segurança. Hoje estamos aqui com convidados muito especiais. Temos o João Brasil. João, bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado. Léo Cárcere, nosso gerente de produto. Bem-vindo, Geo, Léo. Obrigado. Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, Vinícius. Bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Prazer estar com vocês. Pessoal, temos aqui hoje quatro especialistas. O João Brásio é especialista em Cybersecurity, uma pessoa que vai nos ajudar a entender os riscos. E o Léo e o Vinícius, da Simpress, vão nos ajudar a entender como os recursos e tecnologia HP podem ajudar a proteger a nossa informação, os nossos computadores, os nossos dispositivos e impressoras né, de ataques cibernéticos. Esse é o mote de hoje. Vamos dividir em três etapas a forma como a gente vai conversar. Inicialmente eu vou conversar com o João Brácio é que vai nos contar um pouquinho sobre a sua empresa e responder para a gente temas sobre cibersegurança. E na sequência, com o Léo, vamos ver quais são os escudos, as defesas que nós temos para impressoras e de multifuncionais desses ataques. E com o Vinícius Sereda, vamos ver como que PCs e notebooks, desk notebooks, podem se defender dos ataques cibernéticos. Mas para começar, então, a nossa jornada de hoje, pessoal. Vamos começar com o João. João, bem-vindo, por favor, se apresenta e conta um pouquinho da sua empresa para a gente. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. É, meu nome é João Brásio, eu sou diretor executivo da Electron Security. Também trabalho na área de pesquisa de segurança cibernética nos, pelos últimos 10 anos. Então, hoje a nossa função basicamente é detectar vulnerabilidades e fragilidades é, e encontrar métodos ou mitigações para proteger os nossos clientes. Então, sejam desde dispositivos a sistemas, a nossa função basicamente é, né, fazendo uma analogia, detectar aquela porta aberta e ajudar o nosso cliente a fechar ela, mas assim mantendo né, o negócio dele funcionando e né, sem engessar a questão do negócio. Perfeitamente, João. Vamos começar então, João, com algumas perguntas, primeiro, sobre o ambiente de segurança. Primeira coisa, uma pergunta muito direta e é ampla, mas eu tenho certeza que você consegue resumir para a gente. De fato, hoje, João, qual é o grau de risco no tema segurança quando falamos de impressoras e computadores? Ele é muito alto? É realmente muito arriscado hoje a nossa informação no ambiente conectado? O risco ele é muito elevado, é, Paulo, principalmente pela questão de que a gente está vendo nos últimos anos uma migração do crime que a gente vamos chamar de crime tradicional para o crime cibernético. É, a sensação de impunidade, de anonimidade está trazendo essa nova geração, infelizmente, das pessoas que vão para o lado do crime para que façam esse crime ciberneticamente. Isso para nós, usuários que temos dados, para colaboradores de empresas, para as empresas é horroroso, é muito ruim. Então, hoje, uma impressora, às vezes a gente olha ela e fala, não, mas é só uma impressora, que não tem dados. A impressora nada mais é do que um dispositivo muito parecido com o computador, do ponto de vista né, da construção e design e arquitetura, e está plugada na nossa rede, junto com os nossos computadores. O computador, por sua vez, é um dispositivo onde a gente interage, recebe e envia informações, armazena informações. Então, sem dúvida, eu, a gente chamaria isso de superfície de ataque. Tanto impressoras quanto é, computadores, né, hoje é a internet das coisas. Tudo que está plugado na sua rede é mais uma possível porta de entrada. Perfeito. João, na empresa que você trabalha, na sua empresa, na Eletron, vocês têm muitos casos, é frequente vocês fazerem essas análises de segurança envolvendo inclusive impressoras? Isso é um fato corriqueiro na vida da Eletron? Sim, na verdade, qualquer, qualquer planejamento nosso de análise de vulnerabilidade numa rede corporativa, e todos esses dispositivos que estão conectados, eles fazem parte é, da nossa análise. É, e é corriqueiro que nós encontremos que a maior parte das vulnerabilidades se encontram nesse tipo de hardware, porque as pessoas acabam não dando a devida importância. Então, né ah, vamos atualizar o sistema operacional do computador, vamos colocar o antivírus no computador. Então, você, sempre que a gente escuta falar sobre segurança, é, as corporações e as pessoas estão colocando coisas e a Adicionando coisas do computador, mas calma aí, eu tenho uma impressora conectada, eu tenho uma televisão conectada, todos esses dispositivos são dispositivos computacionais que podem dar entrada, podem dar a, a porta aberta para um atacante. É, então, o nosso serviço ele faz essa questão né, de análise também, o um escaneamento, para identificar possíveis vulnerabilidades e auxiliar o cliente a mitigá-las. Ou seja, faz uma varredura na empresa para poder tentar buscar as oportunidades de melhoria e proteção. Exatamente. E é incrível. Agora, esse, e, acha, da... é e acha? acha muito? Acha bastante. E normalmente está <risos> nesses gadgets esquecidos que a gente diz. Não, lá não, não, aquilo não precisa se preocupar. Precisa. Entendi. Sobre impressoras de multifuncionais, você pode dar um exemplo de algum fato, alguma coisa que a gente fala, puxa, isto aqui é uma porta aberta. Muitas dessas multifuncionais que estão conectadas à internet que têm painéis administrativos, vem né, com senhas é, padrão ou às vezes nem tem senha. Então, um atacante ele é capaz de se conectar na sua impressora e ele começa com uma coisa básica, né? Que às vezes a gente para nem para pensar. Uma impressora imprime muitos documentos confidenciais da empresa, né, transitam arquivos sensíveis com dados de clientes. Imagina, Vamos imaginar uma agência bancária, né, o que não imprime foto, né, a cópia do RG, do CPF de uma pessoa, dados bancários, extratos. Então, o primeiro, o primeiro contato do atacante com esse tipo de dispositivo são nos arquivos impressos, mas ele não para aí. Né, se ele consegue escalar esse acesso, esse privilégio, para dentro da rede, ele vai passar a atacar computadores, servidores. Então, assim, é uma porta de entrada. Inicia-se olhando arquivos que foram ou estão sendo impressos. Depois, aí o céu é o limite. João, é lenda ou verdade que existem sites na web abertos, onde você pode localizar inúmeras, centenas, milhares de multifuncionais e impressoras conectadas e muitas vezes completamente desprotegidas. Que isso, mesmo uma pessoa que não é hacker, não sabe o que está fazendo, teria facilidade. Verdade ou lenda? Totalmente verdade. A gente faria uma analogia. Esse tipo de site, para quem não conhece, é como se fosse um Google. No Google a gente vai buscar outros sites. Então, eu escrevo computador, ele vai mostrar sites que fazem análise de computador, ou que vendam computadores, e a gente, né, como usuário, escolhe o site que a gente quer. Existem é, ferramentas como o Shodan, que eles são Google de dispositivos. Então, você pode procurar, pasme, mas semáforos conectados à internet, televisões, babás eletrônicas, câmeras de vigilância, impressoras, todo tipo de dispositivo. E se esse dispositivo tem algum tipo de vulnerabilidade ou de falha, o atacante vai... É, invadiu. Então, controlar um semáforo de alguma cidade aí, em qualquer outro país, é, uma impressora, é, mudar as configurações dela, vazar os documentos que estão sendo impressos. Então, sim, é uma verdade, ele é muito usado hoje em dia, e está crescendo muito essa modalidade de ataque. Deixa eu resumir. Caiu na rede, é peixe? É peixe. É peixe, tem sempre alguém tentando pescar. Meu Deus do céu. Mas saindo um pouco do universo das impressoras, João, e entrando um pouquinho nos desktops, notebooks, é o mesmo cenário, imagino, talvez muito pior, é isso mesmo? É, a questão foi o que eu disse, a, apesar né, da, da, da sensibilidade de documentos que você manda para uma impressora, a interação com ela, ela é ainda um pouco inferior à de um computador. No computador, o que a gente faz com o computador? Basicamente a gente só interage, é, é, esse é o uso, né, o uso habitual de computador é interação, interação navegando em sites, lendo e-mails, baixando arquivos, instalando softwares, essa interação é que nos abre para um certo tipo de risco. A gente pode acabar atando, baixando malware, clicando num site malicioso, indo para uma página preparada para infectar a nossa máquina. Então, sem dúvida alguma, a maior superfície de ataque é através do computador. Agora, isso que você disse, né? é, uma grande, é uma porta aberta. Mas mesmo quando uma empresa se previne, tem o um antivírus, tem proteções, tem bloqueios, ainda assim... As portas podem ser usadas. Uma vez você comentou, por exemplo, né, que quando você está no notebook, mesmo na empresa, em qualquer lugar, a câmera pode ser ativada e pode registrar tudo que você está falando, escrevendo, digitando. Isso é verdade ou é lenda, João? Verdade, não só a câmera, o microfone, é, né, um keylogger, que seria umaware que está. É, gravando tudo que você escreve Todas as páginas que você navega Então assim, o acesso do atacante Quando ele está dentro da sua máquina, ele é limitado Tudo que você consegue usar De benefício do seu computador Ele está usando no seu, a, a, contra o seu benefício né? no, no seu malefício A câmera, o microfone, as suas teclas O seu, né? o, o seu navegador Que hoje em dia grava as suas senhas Então assim, o acesso dele é limitado Todos os seus arquivos é, Sem dúvida, não é lenda é... Então por isso... É verdade quanto mais camadas de segurança nós tenhamos, mais seguro nós vamos ficar. Porque eles estão sempre tentando encontrar como contorná-las. Deixa eu ver então. Então, tem que ter uma camada de proteção da empresa, que ela tem as barreiras que ela coloca na rede dela. Você tem que ter as proteções no computador, como, por exemplo, antivírus, tudo isto, né? E você ainda precisa que o hardware também tenha características de proteção. É isso, você precisa de, no mínimo, três níveis. É isso, João? Sem dúvida, Eu ainda acho, na minha opinião técnica, que a proteção de hardware ela é muito mais efetiva do que só a de software, não renegando, você tem que ter diversas soluções de software né, para te proteger, mas a de hardware ela consegue é, agir no momento zero, desde o primeiro milissegundo que passou a eletricidade para o seu dispositivo, a de hardware é a que vai ganhar a vida com a eletricidade e vai trabalhar antes de, né, de fazer o loading do software, antes de qualquer outra é, ação desse hardware, então proteção de hardware, para mim, é a primordial. E depois a gente vai construindo né, um castelinho com outras camadas. Então, camadas de software, outras ferramentas, que vão complementando né, muralhas, barreiras é, para um, um atacante. Ou seja, o hardware tem que ser o primeiro defensor. O primeiro defensor é o mais importante e o que tem mais poder de ação. Perfeito. Agora, só para me fazer uma chamada, porque no próximo dia 3 de agosto, nós vamos ter uma, uma, uma live específica de smartphones. Smartphones também é extremamente vulnerável? Eu acho que sim, né porque hoje a gente coloca a nossa vida aqui dentro. E está muito vulnerável um smartphone, João? Os smartphones eles foram construídos para ter um nível, terem um nível de segurança um pouco maior do que os sistemas operacionais que a gente vem trazendo lá. Que bom. De... <risos> pouco mais. Então, também a gente não pode renegar... Atualizar sempre o sistema operacional é chato. A gente está sempre lá no WhatsApp conversando. Ninguém quer ficar com o celular desligado por 20 minutos hoje em dia. Aquela atualização que demora tem que atualizar, tem que estar de olho. Não pode baixar qualquer aplicativo. Aplicativos podem nos espionar sim, porque eles pedem autorização. Se a gente ficar dando sim para todas aquelas telinhas que aparecem, né, por que eu vou dar acesso à minha câmera a um aplicativo que não tem por que me filmar? Se você está dando sim, ele pode te filmar às escondidas. Então exige sim, é, exige-se sim um nível de cuidado. Ele tem, ele foi construído para ser um pouco mais seguro do que os computadores que a gente conhece, mas bons hábitos são é, recomendáveis. Perfeito, João. Uma outra pergunta, lei de proteção geral dos dados versus vulnerabilidade e segurança nos dispositivos. Esse é um risco real, pelo jeito. Né? Então, não adianta nada você criar vários processos para cumprir a lei de proteção geral de dados, é, segregar arquivos ou permitir que eles sejam transmitidos, se você deixar portas abertas de segurança. Faz sentido, João? Faz total sentido e aí eu acho que eu vou um pouco mais a fundo. É, na verdade, para mim, o primordial da LGPD é a segurança de fato e depois a parte mais burocrática, formal, compliance, processos. Com todo o respeito a quem está trabalhando na parte primeiro né, do papel para depois ir para a parte técnica de se proteger. Não vai funcionar, tá? não vai adiantar, tem tudo certinho, tem né, gestão de, de ativos, é, já sabe como agir diante de um vazamento, de uma crise, se deixar as portas abertas. Primeiro a gente fecha as portas, né? A gente entende o nosso perímetro, nossa superfície de ataque, trabalha em cima dela, para depois entrar a parte burocrática. O problema hoje é que muita gente não está não tá dando a devida importância. Quando a LGPD entrar em vigor, são multas de até 50 milhões de reais, mais sanções administrativas que podem impedir que uma empresa use banco de dados. A gente consegue hoje imaginar uma empresa com banco de dados parado por seis meses? Vamos imaginar um banco. Ó, oh, Tudo bem, vocês né, tomaram a multa e durante seis meses não usam o banco de dados. Volta para a caderneta para anotar saldo? É impossível. É a mesma coisa que decretar a parada da empresa total. Então, a LGPD tem penas muito, muito duras para casos de vazamentos. E pior em casos de reivindicados. Agora, pensando nisso que você disse, né? hoje nós temos um momento de coronavírus, vamos ter uma fase pós-pandemia. É um fato que home office no Brasil virou uma necessidade premente. Não era um desejo, mas com certeza virou uma necessidade. E boa parte dos trabalhadores de escritório foram trabalhar em suas residências e casas. Nas empresas ainda temos várias barreiras, mas quando eu entro nas minhas redes privadas, redes particulares, estamos extremamente expostos, correto, João? Sim, é natural que a gente no ambiente doméstico tenha menos proteção do que no ambiente é, empresarial, corporativo. Que as empresas investem, independente, dependendo do tamanho, certo nível de, de, de investimento. Mas é, é, é um fato que 99% dos casos, a nossa corporação ela tende a ser muito mais segura é, do que a nossa residência. Então é muito importante nessa questão do home office, que aquele aparelho que, a, que, a, que o colaborador leve da empresa para casa tenha níveis... Né, muito robustos de segurança para proteger os dados corporativos, porque realmente a exposição ela é muito maior né, no home office. Então, por isso que é importante a gente entender que tipo de dispositivo está sendo usado para o trabalho. Perfeito. É, pô, bem legal isso. É, João, já que não existe ambiente 100% seguro, correto? Isso é muito difícil. Você tem que ter um, um bunker, um, algo extremamente fechado para se proteger. Me, me dá, dá para gente algumas recomendações básicas de como se proteger. É, primeiro, manter todos os softwares que você utiliza diariamente atualizadíssimos. Seja o seu office, seja o seu sistema operacional, seu antivírus, todos os softwares que nós, nós utilizamos, nosso Android ou iOS, não importa. Isso é, é primordial. Atualize no momento zero. Como eu disse, é chato. É, a gente tem que, se desfaz, tem, que, tem que desligar, mas até é bom, a gente brinca, A gente está tão conectado hoje em dia, principalmente agora com o home office, vamos aproveitar para tomar um café, talvez ler duas páginas de um livro. Deixa, quando ele pede, ele não quer ser chato, o dispositivo ele precisa atualizar, tá? E boa parte dessas atualizações não é só para te trazer novas funcionalidades, é para te proteger de vulnerabilidades que o fabricante detectou e já corrigiu. Então atualize. Tem antivírus, deixe ele sempre atualizado, é, e utilize dispositivos com o maior número de camadas de segurança possível. Como eu disse, são barreiras. Quanto mais a gente dificultar a vida do atacante, por mais que o seu sistema não seja 100% seguro, pensa pelo bom senso do atacante. O que ele prefere? Perder semanas em cima de um usuário né, quase que blindado, mas que ele até conseguiria invadir, ou num usuário que em um dia, em uma hora, ele consiga? Ele vai focar no usuário fácil, é todo, em todo lugar, toda cidade, todo país, toda corporação, vai ter alguém que vai pecar pela segurança. E é essa pessoa que o atacante, de fato, escolhe. Quem está mais vulnerável, quem está mais fácil. Quando a gente tem duas, três, quatro, cinco camadas de segurança, ele olha e fala, pode ser que eu conseguiria, mas deixa, não, não para hoje. Então, talvez, quando nós fosse, formos as últimas pessoas do mundo, aí a gente tem que se preocupar, porque eles vão, vão bater na nossa porta. Mas, por enquanto, quando existem 7 bilhões, eles vão escolher as mais fáceis perfeito perfeito João antes que eu chame o Léo que vai falar agora sobre quais são as defesas nativas de hardwares de impressão e multinacionais de, de da HP eu queria te fazer um pedido por favor fala rapidamente da sua empresa Quais são os serviços mais específicos que vocês é, prestam no dia a dia da sua empresa Perfeito. a nossa função é ter um grupo que consegue pensar né com a cabeça do atacante então, a gente basicamente prepara é, planos e métodos de invasão, de fato. A gente vai invadir é, o nosso cliente. Às vezes a gente pensa, nossa, mas quem que vai contratar? Mas do ponto de vista bom, não causando nenhum dano. É através da invasão que a gente detecta as vulnerabilidades. A gente detecta a porta aberta, é, mostra para o cliente, olha o que poderia ter acontecido. Isso às vezes é até muito bom. O TI contrata e ele pega o documento e vai lá na diretoria e fala, oh, é, tá vendo como a gente precisa de mais investimento? Ele tem uma prova cabal de que poderia ter acontecido um grande vazamento. Então, basicamente, né, uma, uma síntese do nosso trabalho é olhar com a mesma cabeça daquele atacante, mas estando do seu lado. Então, somos um grupo ofensivo, mas com fins de proteção. Então, a gente vai criar relatórios, que a gente chama de relatórios de inteligência, que demonstram uma vulnerabilidade, o que poderia ter acontecido se o atacante tivesse explorado e como você pode solucionar ela sem engessar seu negócio, sem, né, deixando com que a coisa flua, esse é o nosso objetivo, fazer o um negócio ser próspero e sustentável, não o contrário. Perfeito. Obrigado, João, por enquanto. Mas agora vamos começar a falar um pouco das defesas que você mesmo colocou. Léo, conta um pouco para gente. Bem-vindo, bom dia, boa tarde, Léo. Conta um pouco para a gente é, sobre como que HP se preparou para fazer com que o hardware de impressoras e multifuncionais tenha defesas nativas. Léo, é com você. Perfeito. Olá, pessoal. É, a gente tem que... Lembrar e ter em mente que a hoje a HP é, é o fabricante que investe mais em segurança de impressão, então hoje a HP é posicionada como a líder no segmento de cibersegurança, significa que ela tem áreas de pesquisa e desenvolvimento, que ela investe dinheiro para aumentar justamente essas camadas físicas que já vem de fábrica com hardware e também algumas camadas complementares para a gente ter um ecossistema que a gente costuma dizer end to end, uma proteção voltada à impressora e ao multifuncional de ponta a ponta. E como o João colocou, o tema de segurança, cibersegurança, ele acaba ganhando cada vez mais relevância, principalmente nos ambientes de escritório, dentro das corporações. Falando especificamente da camada de hardware, que foi o que o João comentou, que é aquele recurso que vem nativo na impressora, nativo no multifuncional, que ele age a nível de hardware, antes mesmo da impressora ligar, de subir qualquer sistema operacional, esses recursos de proteção eles já estão funcionando, eles já estão criando algumas barreiras de proteção. Eu vou falar resumidamente, e nós temos não apenas um recurso que é relacionado ao hardware, que ele já é nativo no hardware, a gente tem quatro recursos que vêm de fábrica. O primeiro recurso é o recurso que a gente chama de HP Share Start, ele é o recurso que visa proteger o BIOS do equipamento, o BIOS da impressora e o BIOS do multifuncional. E como a gente sabe, uma infecção na BIOS do equipamento deixa o equipamento praticamente inoperante, você tem o equipamento em estágio de coma. Então como a HP se protege e cria essa primeira camada de segurança a nível hardware para proteger a BIOS? com o recurso de Share start, significa que se algum hacker, ele consegue invadir o equipamento HP, e por algum motivo ele consegue substituir a BIOS do equipamento, o hardware da HP vai conseguir detectar que não é um BIOS original de fábrica, que não é um BIOS com o código íntegro que veio na HP, ele vai deletar essa infecção da BIOS e subir um BIOS de segurança, que a HP chama de Golden Copy. Então é como se o equipamento HP tivesse um chip de BIOS backup e qualquer tipo de anomalia, qualquer tipo de infecção que o hardware perceba, ele automaticamente sobe esse Golden BIOS, esse BIOS de segurança, fazendo com que o equipamento possa ligar, subir e ter a sua atividade normal, protegendo assim essa infecção. O, o segundo recurso, pessoal, é chamado de whitelistring, e ele visa proteger o firmware da máquina, como a gente sabe, quando o equipamento liga, você primeiro sobe a BIOS, que é o primeiro sistema operativo que o equipamento inicia, e na sequência ele começa a subir o firmware, que vai controlar todas as tensões elétricas, todos os motores, todos os mecanismos que tem no equipamento, e também auxiliar na subida do sistema operacional. E o whitelisting faz a mesma coisa. Ele valida se o firmware que está naquele equipamento é um firmware certificado HP, é um firmware íntegro que não tem nenhum tipo de adulteração. E em caso de adulteração, ele interrompe o start da máquina e ele avisa o administrador, protegendo assim esse equipamento. Então a gente já falou de uma proteção de bios, a gente já falou de uma proteção de firmware e temos também uma proteção que se chama Runtime Intrusion, que é uma detecção em tempo real. O que, que isso quer dizer, pessoal? Todas as vezes que um, um computador, um notebook, uma impressora ou qualquer periférico de informática ele sofre uma infecção, o primeiro sintoma que você tem nesse equipamento é o equipamento ficar lento, ele não ficar performático. E por que isso? Porque muitas vezes o vírus ele está hospedado na memória do equipamento. E como a gente sabe, uma impressora, um multifuncional, ele possui internamente praticamente um computador, com um placa-mãe, com um processamento, com um memória, com um disco rígido. Então o runtime intrusion ele vai avaliar o comportamento da memória. E quão pesada está essa memória, caso ele detecte um vírus, ele terá uma adulteração no comportamento da memória, na performance da memória. Então ele monitora isso em tempo real. Quando ele percebe que a memória está muito cheia, que não é um padrão de comportamento da máquina, ter aquela locação de memória, ele também consegue detectar que é uma invasão, que você tem um vírus hospedado naquela memória, e ele reinicia o equipamento, ele faz a limpeza e administra, informa o seu administrador de rede, o seu administrador de TI. Então a gente falou de proteção de BIOS, a gente falou de proteção de firmware e proteção em tempo real da memória. E o quarto e último recurso que vem no hardware se chama Connection Inspector. O que, que isso quer dizer, pessoal? O Connection Spectre, ele vai avaliar quais são as portas, quais são os protocolos, quais são as linguagens de impressão habitualmente utilizada pela máquina. Então nós sabemos que um multifuncional ou uma impressora de rede vai usar uma porta 9100 ou uma porta 515 com uma linguagem de impressão conhecida como PostScript, como PCL e caso alguém tente se conectar nessa máquina por um telnet, por um FTP ou mandar um comando PJL, algo que saia do padrão de comportamento do behavior da máquina, que seja algo fora do usual, ele também vai sinalizar o administrador, opa, você tem uma impressora que recebeu uma conexão via teu net pela porta 21, e não é usualmente utilizada, isso pode ser uma ameaça, e ele rebuta o equipamento e novamente avisa o administrador de rede. Então dessa forma pessoal, nós temos quatro camadas que vem nativo, isso não implica em custo adicional, isso você não liga e desliga, ele já vem ligado, a partir do momento que você colocou o equipamento na tomada, essas quatro camadas de proteção criam esse escudo a nível de hardware, protegendo BIOS, protegendo firmware, protegendo memória e protegendo as portas e conexões desse equipamento. Então a gente tem dessa forma essas quatro camadas de proteção via hardware. E para complementar e dar para o cliente uma governança, um KPI, um indicador, uma política de segurança de impressão, a HP tem uma plataforma voltada especificamente para a cibersegurança, que se chama Security Manager. E o que o Security Manager faz? Ele vai justamente complementar essas quatro camadas que vêm no hardware auxiliando a criação de políticas adicionais de segurança, para proteger conexão, linguagem, porta, protocolo, firmware, os serviços e principalmente o ponto que o João comentou, que é a questão da senha de fábrica. Então, através do Security Manager, eu posso criar mais de 250 variações de políticas de segurança. Eu posso aqui, por exemplo, dar um exemplo para vocês exatamente pegando o gancho da explanação do João, que é o início de qualquer ataque. Né? Historicamente, o hacker ele vai tentar quebrar aquela senha de administrador que tem na máquina. E como você, cliente, junto ao seu provedor de outsource de impressão, consegue ter a governança em cima de quantos equipamentos você tem, quais são as senhas que foram colocadas como senha de segurança, como você garante que a senha de fábrica foi trocada por uma senha forte e mais do que isso, criar uma política de segurança para que caso algum hacker tente quebrar essa senha, tente na tentativa e erro encontrar essa senha, a gente põe o número de vezes que ele vai poder fazer isso. Então, exemplo, caso alguém tente três vezes entrar como senha de administrador nesse equipamento, o equipamento ele fecha a sessão, o security manager detecta que está tendo uma tentativa de quebra de senha, ele automaticamente cria essa proteção, ele corta esse acesso e previne que o hacker fique nessa tentativa e erro. E não só políticas como senha, mas políticas de atualização de firmware, políticas de autenticação, Políticas para controle de SMNP, V1, V2, V3, uso de protocolos como PJL. Então, essa plataforma de software, que é voltada para a segurança de impressão, é implantada junto com o contrato da Simpress. E os especialistas de segurança da Simpress vão sentar com os especialistas de segurança do cliente e traçar quais são as políticas ideais para fechar as portas ou protocolos que não são especificamente usados naquela companhia. Então, é uma ferramenta focada em segurança. Ela é a única do mercado que consegue, em tempo real, detectar, prevenir, alertar, remediar, gerenciar e monitorar isso, independente se é uma impressora, independente se é um multifuncional. E a gente costuma dizer que, dessa forma, seja com a segurança que temos através dos recursos de hardware, temos também a segurança complementar do Security Manager, criando dessa forma uma proteção ponta a ponta, seja de dentro para fora do hardware, com os quatro Shures que temos na máquina e complementado com o software que vai olhar especificamente políticas de segurança e vai alertar o administrador de rede em qualquer tipo de vulnerabilidade detectada. Então hoje muitas empresas já possuem um time especialista em segurança com endpoints, com dashboards, com telas que olham focado a segurança de suítes, de roteadores, de firewalls, de servidores e com o Security Manager é possível integrar essas informações do Security Manager para que o cliente tenha uma camada adicional de governança. Dentro das impressoras e dos multifuncionais que ele contratou da Simpress. Basicamente é isso, Paulo. É, são os quatro recursos padrão mais o complemento do Software Security Manager. Está no Multi, Paulo. Ok? Bom, com toda essa animação gráfica, Léo, acho que ficou bem mais fácil de compreender como, como a HP protege o ambiente do cliente. João, é legal, o que, que você acha de tudo isso? Acho que é, um, que é um ambiente bem mais seguro, não é, João? Acho que é exatamente do que a gente estava falando, de você comprar, é, uma coisa que me incomoda um pouco é quando o mercado... É, Vem de algo que o padrão não é ser seguro. E aí a responsabilidade do, do usuário, que na maior parte das vezes nessa área é leico, né? a gente é bom numa coisa, a gente não tem que saber de tudo, um pouco de tudo. Como a gente Eu vai configurar algo que a gente não conhece? porque não vir de fábrica seguro? Isso é uma, uma coisa que me incomoda muito em diversas coisas que são vendidas. O padrão não é ser seguro. você tem que tentar melhorar é, como se a gente fosse obrigado a saber né, dessa parte. Então, é o que a gente estava conversando, <risos> sobre ter mais camadas de segurança e já vir com uma configuração segura de fábrica. Perfeito. Bom, antes de continuar com o Vinícius, agora a parte de, de mobilidade, desculpa, de PCs, notes e desks, né? Mandar um abraço aqui para o Digo Romão. Aliás, o Romão manda uma pergunta aqui para a gente, né? É, Esses produtos citados são compatíveis com o SCM da Microsoft? 100%. O Security Manager, ele tem um plugin para você conectar na, na console de segurança da Microsoft. E qual é essa finalidade? Em vez do cliente ter o controle dos seus firewalls, servidores, switches com uma plataforma e ter uma segunda para administrar a impressão, ele integra os dados do Security Manager com a console da Microsoft. Dessa forma ele vai só monitorar a plataforma da Microsoft que vai trazer também esses riscos e alertas do seu parque de impressão. Perfeito, obrigado, obrigado pela pergunta, Rodrigo. Sempre participamos conosco aqui nas lives, nas rodas de conversa, assim, preso. Valeu. É, bom, agora vamos mudar então de impressoras e notebooks para desktops e notebooks. É, Vinícius. Oi, Paulo. Vamos lá. Boa tarde. Boa acho tarde. Que é acho que é importante a gente falar um pouco é que os produtos HP eles nascem, Paulo, e são sempre concebidos em três pilares muito fortes: design, colaboração. E segurança, que é o que a gente vai explorar um pouquinho aqui hoje. né? É, e pegando o gancho com o que o João, que o Léo demonstrou, né? o que, que é importante a gente sempre mostrar? Que nossos produtos eles estão preparados em várias camadas. Então a gente tem proteção desde a camada abaixo do sistema operacional, lá da parte da BIOS, de quando o computador é plugado na tomada, a gente aperta o botão ON para ele ligar, até a camada de sistema operacional, que é onde o usuário é, acaba interagindo no dia a dia. E ele já trazer para vocês, deixa eu te perguntar para vocês, Paulo. Você sabe o que um simples clique pode trazer e fazer com a máquina, um clique que tem um produto mal intencionado? Não faço ideia. E ele vai transformar a máquina num peso de papel, tá? Então imagina que o João comentou com a gente e demonstrou: um simples e-mail, por exemplo, que tem aquele famoso clique aqui, pode contaminar e, e trazer e fazer a máquina que ela nunca mais se reinicie. E para isso, a HP tem algumas soluções, como o Short Start que cuida dessa recuperação dessa BIOS. Então, se eu como usuário recebo um e-mail, recebo um malware, alguma, algum arquivo mal intencionado, clico e a minha máquina trava, com essa solução, o que ela vai fazer? Ela vai recuperar toda a BIOS da, da solução do, do, do dispositivo HP e vai fazer o restart do produto. E por que isso é importante, PT e demais que estão na nossa live? Porque reduz o tempo de inatividade do usuário de TI. Então, eu não preciso mais que o meu colaborador fique tentando reiniciar o computador, abra um chamado e vá até o time de TI para que faça essa, essa recuperação da BIOS e o computador volta a operar. Né? Então, é benefício para o time de TI que tem menos chamados no seu dia a dia para fazer a operação e colocar a máquina no start de novo, e é um baita benefício para o colaborador, né? para a empresa, porque eu tenho o meu colaborador se infectado é, é, de volta no jogo de forma muito mais rápida. Um outro ponto bem importante, bem legal para a gente falar, seguindo nessa linha, é o Share Recover. É muito comum hoje em dia as empresas trabalharem com imagens para os nossos dispositivos, né? Então a gente vai lá, se preocupa, monta uma imagem com um time de TI para que esse computador seja iniciado já com o padrão que os colaboradores precisam. Sistema operacional, Microsoft Office, o antivírus, o Outlook instalado. E se eu tenho esse clique e eu tenho essa inativação da minha máquina, eu posso perder essa imagem. Então, eu teria um, todo um trabalho de reconstruir isso. Com o HP ShareCover, pessoal, a gente consegue fazer isso em poucos cliques e poucos segundos. Então, ele restaura a, a imagem do PC, e mesmo que o disco rígido, por exemplo, tenha sido apagado, e é, demais, é, a gente consegue fazer o restart disso e colocar rapidamente a imagem que o cliente desejava com todos os aplicativos para o colaborador trabalhar também. Uma pergunta, Vini, quer dizer o seguinte... A máquina não morre, é isto, ela sempre se recupera, é isso que você está dizendo? Perfeito, Paulo, claramente é isso. É, se a gente não tem esse tipo de proteção, a máquina ela vai morrer e ela vai virar um peso de papel. Então, ela vai ficar naquela fase de iniciação, de iniciação, quando aparece aquela telinha preta, e dali ela não vai sair. E esse tipo de recurso da HP, que já está nativo no dispositivo, traz essa proteção. Perfeito, perfeito. É? Isso está disponível em toda a linha ou é uma parte da linha que nós temos esse tipo de recurso, Vinícius? Isso, ela está disponível a partir da família ProBook e ProDesk, Paulo. Perfeito, perfeito. É. Ok. E deixa eu voltar a te fazer mais uma pergunta para o João, ou para você, ou para o Léo, vocês me respondam. É, e deixa eu voltar no clique. Vocês sabem que, que esse clique, é, é, quais são as, as três maneiras mais importantes e as três maneiras mais fáceis de acessar e invadir uma máquina? O João deve saber, eu não sei, João. É, eu já coloquei na tela, mas ele vai colar, mas deixa o João responder para a gente. <risos> Mas basicamente é isso, né? o navegador, que é onde a gente está interagindo, rede social, e-mail, então onde pode literalmente ouvir um anexo é, infeccioso ou um link que explora uma vulnerabilidade no navegador. Um USB, né, que realmente é você traz... Alguns dos testes que a gente faz com, com nossos clientes, a gente faz às vezes invasões físicas também. né? A gente espalha USB pela empresa para ver quem pega e coloca e põe. É quase 100% de sucesso. Deixa no banheiro, deixa na, na recepção. Sempre tem o curioso que pega o USB e liga. E aí infecta a máquina. E pela rede, né? Sem dúvida nenhuma que é onde a invasão acontece. Bacana. eu sei que você nunca clicou, João, mas certamente você já recebeu aquele clique aqui, né? Sua conta foi invadida, clique aqui para restaurar. Você Sim. ganhou um bônus, clique aqui para, para resgatar o seu bônus. Okay, mas, quem, botaria... mas quem que clica nisso? Eu não acredito que alguém clica nisso. Alguém clica nisso, João? E lembrando, é. hein? O é mundo é mais funcional, ele tem um navegador ele tem a USB, ele tem a rede, não só encabeado, como Wi-Fi, e também Bluetooth. Então, isso também... É vai ser, né, Léo? Não, não é vai ser de né, navegador. É, é o computador, igualzinho, né? É. E, tem até e, teclado. João? Tem até teclado. Tem até teclado. E voltando para a pergunta do PT, o, o, o João, o pessoal clica nesses links aí? Clica. Mas E quem fala, ah, mas eu não clico, então eu estou protegido. Eu sei que eu não ganhei na loteria espanhola, porque eu não joguei lá, então eu não vou clicar. É, esse é o phishing que eles mandam para um milhão de pessoas. É para qualquer um clicar, é só para um, 0,1% clicar. Hoje a gente tem campanhas muito mais direcionadas que usam dados nossos que foram vazados. Então, o e-mail chega muito mais bonito, sem erro ortográfico, o meu nome com CPF, parece que é do meu banco. A tendência de clique ela é 20 vezes maior. tá? E um Legal. outro ponto que é importante. Esse tipo de ataque, muitas vezes os hackers usam o conceito de engenharia social que vai te motivar a clicar, significa que ele sabe quem você é na rede social, o esporte que você pratica, o seu hobby, então quando vier um e-mail, vai vir na data do seu aniversário, para você clicar e ter uma promoção, a exemplo, por exemplo, do Paulo, de uma roupa de basquete. A probabilidade do usuário é, encontrar essas coincidências e falar, poxa, realmente isso daqui é de uma loja de varejo que vai me dar uma promoção, e clicar nisso... Ela, ela aumenta infinitamente, por essas táticas que, que os hackers acabam usando. Perfeito. Bacana, Finiços? legal. Bom, vocês responderam, é, realmente são essas três formas mais acessadas. É o navegador, quem não entra e navega e está sujeito a, a ser contaminado, quem não esperta uma USB na, na sua máquina e não tem esse tipo de problema, e pela rede, né? E para isso nós temos duas soluções que eu acho bem bacana compartilhar com vocês. O ShareClick. O ShareClick é uma solução que ela protege o usuário no momento do clique, né? Daquele famigerado clique que é o, como a gente comentou agora, o clique aqui. Então ele cria uma camada de proteção adicional, e quando a gente clica nesse item e a gente recebe essa infecção, esse malware, ou seja, outro tipo de, de invasão, o que, que ele faz? Ele coloca isso numa camada separada. Então, quando eu clico e aí, se eu já não tivesse essa proteção, a minha máquina reiniciaria, travaria, aconteceria uma série de problemas. No caso de, uma, de um dispositivo HP protegido com share click, ele basicamente vai abrir um pop-up, pode ser o um navegador, que seria o um meio de infecção do, desse dispositivo, vai isolar a ameaça e vai fechar o, o, esse pop-up e essa ameaça vai estar contida. Tá? Então, assim, é, é, para o usuário é muito simples, é muito transparente, ele vai achar que deu problema, eu cliquei aqui nesse link, abriu, fechou, acho que não, não, não, não é assim que funciona. E aí a gente está protegido com esse tipo de ação. Mas a gente sabe, e aí eu acho que o João pode até complementar também, João, a gente sabe que é, o atacante, esse invasor, ele está olhando dia a dia e está aprendendo cada vez mais com o vírus, né? Então, é, como que a gente pode fazer para tá, é, prevenir esse tipo de ataque de, de novos vírus, por exemplo, que o antivírus não está preparado para combater? Isso é, isso é verdade, João? A gente acontece de, de ter dia a dia a atualização desses ataques? É verdade, eu estou sem um número aqui. Eu sei que é um número absurdo. Por dia, quantas é, novas, eu sei que é na na fase, na, na ordem de dezenas de milhares novas é, ameaças que nenhum antivírus seria capaz de detectar nos primeiros, pelo menos nas primeiras horas e dias. Então, todo dia isso está acontecendo, uma briga constante, né? Porque a questão é analogia até do que a gente está vivendo hoje é, na nossa vida com a questão do coronavírus, é a questão da vacina, então, as pragas virtuais. Elas são inventadas, né, pelo, né, são de, de, é, desenvolvidas pelo atacante malicioso. E o antivírus, as empresas, elas têm que desenvolver uma vacina. Então, demora, tem um hiato né, entre o desenvolvimento da, da, do malware para o desenvolvimento da vacina. Então, realmente, todo dia a gente está em risco com novas ameaças, né? zero day é, e outras pragas virtuais que nenhum antivírus conhece. Bacana. Para isso, pessoal, a gente tem uma solução que chama Shoresense. O que é o Shure Sensing, o, o é, time e nossos, é, nossos espectadores? É uma solução que ele tem um poder de inteligência, de aprendizado de inteligência artificial e análise preditiva. Então ele aproveita o deep learning, o aprendizado profundo, e ele é, avalia a, a infecção ou a tentativa de infecção, não só pelos protocolos que ele já conhece, mas pelas características e as tentativas de que não seria uma ação comum para um desktop ou para um notebook. E aí a gente tem alguns números aqui que eu acho muito importante passar, né? A gente pega 99% desse tipo de, de, de infecção ainda não conhecida, é detectada pelo search, search engine em 20 milissegundos. Então é, é algo muito rápido e é realmente a, a HP fazendo uso de inteligência artificial e de, de machine learning para trazer esse tipo de solução para os nossos clientes. Perfeito. Tá? E seguindo uma outra um outro ponto bem importante bem legal a gente já não sei se vocês já se perguntaram principalmente quando a gente olha para um cenário de dispositivo de locação de dispositivos o que que acontece quando a gente devolve Paulo o dispositivo para que é para o locatário Você já já pensou nisso e já se preocupou dos dados que estão lá no teu HD é é um problema é um problema sério é um problema. E para isso a gente tem o ShareRase. Então imagina que eu tenho o meu dispositivo porque eu usei uma empresa de, de finanças, uma empresa da área médica, e esse dispositivo grava dados dos usuários, grava dados do meu dia a dia de trabalho. Com o ShareRase, o que ele garante? Uma formatação em várias trilhas de nível de HD para que a gente garanta para o cliente que esse retorno do dispositivo alugado seja, esteja limpo e que não vai nenhum tipo de dado vai ser usado de forma maliciosa em outros projetos ou até mesmo dentro da empresa. Vinícius, até, muita gente às vezes pode nem entender o, o, a relevância disso. É, é uma, uma das coisas que muito atacante faz e a gente também faz quando a gente é contratado para detectar vulnerabilidades é tentar comprar dispositivos antigos das corporações e quase sempre encontra, tá? De grandes bancos, de grandes e commerce não importa o nível da empresa. E, e não, mas está formatado, não tem problema recupera tudo quase, 90% a gente recupera, dali a gente consegue escalar o acesso, é mais do que normal, os atacantes fazem isso. Eu estava até assistindo um documentário outro dia que o pessoal nos Estados Unidos estava comprando urna dos Estados Unidos para decodificar a urna, entender quem, quem votou e conseguiram ter sucesso. Caramba. O dado fica lá. É impressionante, né? Porque quando a gente fala em formatação, é uma formatação no primeiro nível de trilha do HD, né? Não necessariamente uma pessoa com conhecimento específico, como por exemplo é o Eletron, consegue recuperar dados que estão em outras trilhas de HD, né, João? Exatamente, mas não, o atacante ele vai dar um jeito, ele vai conseguir com ferramentas específicas para isso e a gente acha que apagou tudo aquela coisa sensível e confidencial da empresa, mas continua lá, a nossa também, né? Então, assim, o dispositivo, essa questão de apagar definitivamente, ninguém sabe que é muito tem que ter algo específico, que as máquinas não estão acostumadas a fazer isso. Bacana. E para a gente concluir, a última solução que eu queria mostrar para vocês é uma solução para proteção de visual hacking. O que é isso? Já pensaram, já olharam quando a gente tem passa pelas pessoas no nosso ambiente de trabalho e as pessoas têm aquela película para proteger o um monitor, para a gente não ver os dados? É isso, só que de uma forma lógica, de forma sistêmica. Então, a HP ela tem uma solução que chama ShareView, que traz essa proteção para o usuário com um simples toque na, um toque na tecla. Ele aperta uma, uma, um function F4, habilita esse recurso, e aí os dados que a gente está trabalhando ali ficam protegidos. Então, quem está passando do meu lado, para trás de mim, não está vendo o que a gente está tratando de informação. Paulo, de forma dinâmica, queria dar para vocês esse overview, são essas as nossas soluções. Não, bacana, bacana. Acho que nós tivemos aqui um bom overview nós estamos com, já somos 16 horas e 52 minutos, temos mais aí 8 ou 9 minutos ainda de live para a gente encerrar, né? O mais importante de tudo é entender que a gente fez um overview de processos e sistemas de segurança, né? aquilo que é nativo no nosso hardware, o João foi muito feliz em colocar, né? Que a plataforma exige realmente muita segurança, né? Muito detalhe, muita interação. E eu Gostaria de reforçar aqui, antes da gente encerrar, a importância e o cuidado com a segurança. Então, eu queria pedir agora para o João, para o Léo e para o Vinícius né, a última mensagem nos seus assuntos. Então, João, um, para, para a sua despedida, e a última mensagem sua para todos nós. É, eu acredito que a gente tem que olhar, é, não é mais coisa do passado, né, né? Quando nós estávamos no passado, que era coisa do futuro, na verdade, quis dizer, tem que olhar para a segurança para hoje, tem que tomar uma ação agora, a gente tem que proteger os nossos dados os dados. Né, da nossa empresa, no fim do dia, privacidade tem muito valor, sim, não é aquela questão de, ah, quem não deve, não tem, mas não é, é, o nosso, nossa privacidade já tem valor, tanto que é uma garantia constitucional, é, a, vazamentos de dados podem causar muita dor né, para quem tem os dados vazados, então a gente, como colaborador de uma empresa, também tem que entender a nossa responsabilidade e as empresas também entenderem a responsabilidade que elas têm na guarda dos dados das pessoas. É, isso influencia em muita coisa. Então a gente tem que olhar para a segurança hoje e não só para nossa, para de todos ao nosso redor. Então, foque nisso, é, não deixa passar, não vai esperar alguma coisa ruim acontecer. E acho que é, essa é a minha maior mensagem. Segurança ela é muito, ela é necessária, não vem aqui para atrapalhar ninguém, vem para nos ajudar. Perfeito, Léo. Bom, Paulo, a, a, acho que a mensagem em suma é que os clientes busquem a contratação, a escolha de equipamentos que tragam essa camada de segurança nativa. Então, é como uma analogia com um automóvel. Você não vai esperar ter um acidente para comprar o um automóvel que tem um airbag. Ou você não vai esperar é, ter um roubo na sua casa para você se preocupar com as maçanetas, com a fechadura e com o alarme da sua casa. Então, na contratação do seu parque de impressão, onde você imprime documentos confidenciais, onde você copia documentos confidenciais, você digitaliza, você tem aplicações em diversos segmentos, como abertura de conta, como triagem de pacientes, a lei geral de proteção de dados está aí o ano que vem. Então, optem pela contratação de empresas que tragam essas camadas de segurança a nível de hardware, de fábrica. Antes de você ter uma ocorrência e ter que se preocupar com isso, depois que o prejuízo já for imensurável. Eu acho que é isso. Perfeito. Vinícius. Legal, eu acho que assim a, essa roda de conversa de hoje serviu para a gente ver que o risco é iminente, que o risco existe e quais os impactos e quanto a gente está é, exposto com esse tipo de, de, de risco, né? E eu acho que o recado que eu deixo é, é, é para os nossos clientes e parceiros, se preocupem com isso, olhem para o tema e contem com as empresas, com a HP, porque é, são empresas que estão olhando para essa, têm essa preocupação e olham para isso também diariamente. Perfeito, pessoal, perfeito. Gente, antes da gente encerrar, eu só queria dizer que a gente... Tenho o enorme prazer em receber todas as pessoas que estão aqui conosco hoje. Muito obrigado a toda a audiência. A empresa é uma plataforma de outsourcing que hoje possui cinco pilares. Um pilar de impressão de impressoras e multifuncionais, um pilar de desktops e notebooks, um pilar de mobilidade, não é? Não é? com smartphones e tablets, um pilar novo, que estamos colocando agora, formalmente, já tínhamos há muitos anos, mas agora se torna também uma unidade de negócios, né, térmicas e coletores, e uma torre de é, agilização digital, de sistemas digitais, para fazer com que tudo isso funcione de uma maneira muito bacana. Nós temos uma larga experiência em soluções, né, no modelo de outsourcing, as empresas totalmente focada no modelo de outsourcing. Temos mais de 1.200 clientes ativos por todo o país e mais de 250 mil equipamentos no modelo de outsourcing, cobrindo todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Pessoal, muito obrigado pela audiência de todos. Temos algumas perguntas no chat, mas para não estourar a nossa uma hora, a gente vai ficando por aqui. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado. Matheus e várias pessoas que estão conosco hoje aqui, participando, né? Luiz Armando, é, mais pessoas aqui que estão, com... o Jairo, Jairo, muito obrigado, Jairo de Curitiba, Daniel, é, várias e várias pessoas que estão aqui participando conosco. Pessoal, boa tarde a todos, muito obrigado e até a próxima Roda de Conversa, que será, por sinal, na próxima terça-feira com a Samsung junto com a Simpress. Obrigado, João, obrigado, Léo, obrigado, Vinícius, boa tarde a todos. Obrigado, boa tarde, obrigado. pessoal. Boa tarde.